Olá, meu nome é Sheila e eu uso dois implantes cocleares, eu coloquei meu primeiro implante no ouvido direito há 19 anos e o segundo 10 anos depois, há 9 anos. Uh, agora estou usando o processador de áudio Rondon, mas eu já usei também outros três: o Opus 1, o Opus 2 e o CIS mais. Mas o Rondon é o que eu mais adoro, não vejo a hora de chegar o Rondon 2. Eu acho que o momento mais emocionante, o meu Medel um Miracle momento foi quando eu escutei pela primeira vez. É, na verdade, eu sempre ouvi, eu fiquei 13 anos ouvindo e do nada eu acordei e perdi a audição. E quando eu voltei a ouvir, depois de cinco meses no silêncio, e eu escutei a primeira pessoa falando, isso foi muito emocionante. Apesar de o som ser parecido com o som do Pato Donald, mas foi o melhor som que eu já ouvi. Eu amo o Pato Donald, esse é o meu melhor som. Se você está em dúvida em fazer o implante ou não, eu acho que eu só consigo te dizer uma coisa. Se nós tivéssemos três ouvidos, eu faria o meu terceiro implante. Porque eu vi a melhor coisa que tem. E o implante, ele muda a vida. Ouvir muda a vida e realmente eu ganhei minha vida de volta. e Eu não seria a mesma se eu não tivesse ouvindo. Então, faça o implante, porque uh, tudo se torna possível quando você ouve. Quando eu coloquei o meu segundo implante, uh, todos os médicos e todo mundo falavam que eu não ia conseguir ouvir. Uh, porque eu tive meningite, eu fiquei 10 anos sem ouvir desse lado, o segundo ouvido. E eu não estava esperando muita coisa, mas isso não foi verdade, eu quero dizer que tudo é possível. Foi muito emocionante, porque quando eu coloquei o segundo implante, a, a Fona não falou duas palavras e quando ela começou a falar, eu fiquei parada. E ela perguntou, Sheila, o que está acontecendo? Você está ouvindo? E eu continuei parada só que eu respondi para ela, eu estou ouvindo tudo, e ela falou, não, você está lendo os lábios, eu falei, não, estou ouvindo tudo, e aí ela falou, ok, eu vou tentar, vou dizer uma palavra, e ela falou, chocolate, a coisa que eu mais gosto de comer, chocolate, e aí ela falou a segunda palavra, sapato, falei, ah muito fácil, isso é a coisa que eu mais gosto de comprar, sapato, então todo mundo ficou assim, porque na verdade, depois de 10 anos sem ouvir, eu passei a ouvir tudo no primeiro dia e falaram ao telefone. Então, eu acho que no implante tudo é possível, cada um tem uma história, tudo é único.